Olá! Tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, eu vou te mostrar como realizamos a representação do processo exotérmico e do processo endotérmico usando um diagrama de energia. Para isso, vamos dizer que realizamos um experimento para determinar se uma reação é endotérmica ou exotérmica. Para a nossa reação hipotética, teremos os reagentes A e B formando C. E digamos que essa reação vai ocorrer em uma solução aquosa em um Becker. Podemos definir o nosso sistema como os reagentes e produtos que compõem nossa reação química. Todo o restante faz parte da vizinhança. Por exemplo, a água e também o Becker em que a reação está ocorrendo. Vamos dizer que realizamos a reação e colocamos a mão no Becker. Ao fazer isso, sentimos que ele está quente. Como o Becker está quente e faz parte do ambiente, ou seja, da vizinhança, a energia deve ter sido transferida do sistema para a vizinhança, ou seja, o calor fluiu do sistema para a vizinhança. Sendo assim, temos um exemplo de reação exotérmica. Como a reação é exotérmica, ΔH é negativo a gente consegue determinar a quantidade de energia que flui do sistema para a vizinhança observando um diagrama de energia de nossa reação hipotética. Em um diagrama de energia, a energia potencial está no eixo y, em kilojoules por mol, e o progresso da reação está no eixo x. Assim, à medida que nos movemos para a direita no eixo x, a reação está ocorrendo. Nossos reagentes, que são A e B, possuem uma certa quantidade de energia potencial. Isso está aqui em nosso diagrama de energia. Essa parte representa a energia de nossos reagentes. Nossos reagentes reagem juntos para formar nosso produto, que é C, e isso está no final. Então, essa linha representa a energia potencial de nossos produtos. Observe como a energia potencial de nossos reagentes é maior do que a energia potencial do produto. Se a gente quiser, a gente pode aqui calcular a variação de energia. E, para fazer isso, a gente vai calcular a diferença entre a energia final e a energia inicial, ou seja, a energia do produto Menos a energia dos reagentes, que, para esse diagrama de energia aqui, é igual a. A energia dos produtos é cerca de 50 kJ por mol, e a energia potencial dos reagentes é de 100 kJ por mol. Isso aqui é 50 menos 100, que é igual a menos 50 kJ por mol. Em nosso diagrama de energia, a gente poderia mostrar ΔE, que é essa diferença bem aqui. Isso representa ΔE. E um detalhe interessante é que a variação de energia ΔE é igual à variação de entalpia ΔH para essa reação. Sendo assim, a variação de entalpia é igual a menos 50 kJ por mol. A gente pode substituir esse valor que temos aqui nesse diagrama à esquerda. Afinal, apenas sentindo a parte externa do Becker, chegamos à conclusão que a reação era exotérmica mas o diagrama de energia nos permitiu descobrir quanta energia foi transferida do sistema para a vizinhança. Em um diagrama de energia, quando a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos, temos um diagrama de energia para uma reação exotérmica. Vamos dizer que realizamos uma reação semelhante em que A mais B se transformam em C. Mas, dessa vez, quando a gente tocar o Becker, a gente vai sentir que ele está frio. Se for esse o caso, é porque a energia estava sendo transferida da vizinhança para o sistema. E, como o ambiente estava perdendo energia, o Becker esfriou. Como o calor fluiu da vizinhança para o sistema, temos uma reação endotérmica. E, com isso, a variação de entalpia ΔH é positiva. Aqui nós temos um diagrama de energia para uma reação endotérmica. Nesse ponto, temos a energia dos reagentes. A energia dos reagentes é menor que a energia dos produtos. Novamente, para determinar ΔE, precisamos calcular a diferença entre a energia de nossos produtos com a energia de nossos reagentes. A energia de nossos produtos é de cerca de 100 kJ por mol e a energia de nossos reagentes é de cerca de 50 kJ por mol. Sendo assim, vamos ter aqui 100 menos 50, que é 50 kJ por mol, e esse valor é positivo. Em nosso diagrama, essa diferença aqui é o ΔE. E, mais uma vez, ΔE é igual à variação de entalpia ΔH para essa reação. Logo, o ΔH para essa reação hipotética é de 50 kJ por mol. Como ΔH é positivo, sabemos que a energia foi transferida da vizinhança para o sistema. E é por isso que os produtos têm uma energia potencial mais alta do que os reagentes em nosso diagrama de energia.